Bora pra análise sem spoilers do filme, não se preocupe, querida. esse é o novo filme da Warner, que estreia dia 22 de setembro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E aqui a gente acompanha ali a vida da Alice e do Jack, que eles são um casal, e eles vivem ali uma vida tranquila, numa comunidade planejada. Essa comunidade é como se fosse ali uma cidade experimental ali, onde moram tantos homens esses que trabalham no projeto ali secreto victory. E as mulheres, as famílias deles. E as mulheres elas não sabem muito bem o que, que rola ali nesse trabalho. Os homens saem para trabalhar e elas ficam cuidando da casa. E elas são extremamente controladas e vigiadas ali naquele, durante o dia. É só que aí começam a acontecer algumas coisas estranhas. E algumas mulheres ali vão começar a desconfiar e suspeitar que tem algo de estranho acontecendo ali naquele lugar. Principalmente a Alice vai começar a investigar ali o que, que tá rolando nessa comunidade. Que trabalho é esse que os homens fazem? E... Principalmente o que, que tá rolando ali por trás das, das cortinas ali nesse lugar. É, esse filme ele tem uma pegada sci-fi bem forte aqui, e ele tem um ritmo ali de suspense, com vários elementos de investigação também, e ele é todo ambientado ali nos Estados Unidos dos anos 50, tanto ali em termos de visual, ambientação do filme em geral, quanto nos próprios costumes, né, da posição da mulher, por exemplo, na sociedade. Só que aqui o filme aborda de uma maneira que também tem uma crítica ali, e tem ali um assunto bem voltado ao feminismo por volta aqui dos acontecimentos. E a gente consegue correlacionar esse filme aqui com vários outros filmes aqui que a gente, aliás, gosta bastante. É muito fácil correlacionar ali com a série The Handmaid's Tale, principalmente o papel da mulher naquela comunidade ali que eles vivem. É o próprio Matrix, que aliás é uma franquia que eu gosto demais aqui. Tem vários elementos, principalmente da parada de ficção científica aqui Que a gente, por acaso, também encontra aqui nesse filme Assim como a gente lembra muito do filme show de Truman E a minissérie Wanda Vision, A gente lembra muito sobre aquela situação que tá acontecendo ali A ambientação toda naquela comunidade A gente não vai abordar mais os detalhes aqui pra não dar spoilers É outra produção que eu lembrei muito quando eu tava assistindo esse filme aqui também É o Black Mirror, né? Tem muito aquela pegada de os personagens psicologicamente serem levados ao limite Com situações ali envolvendo muito uma e questões relacionadas à tecnologia também, né? Bom, a gente depois de comentar todas essas referências aqui que o filme traz, ele bebe muito nessas fontes, acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais no que é falado aqui no filme. Mas antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho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 é interessante desse filme vai acontecer um pouco mais pra frente, não no primeiro ato. Né? É, do segundo ato em diante, quando a Alice começa a desconfiar de tudo e começa a investigar a situação, aí realmente o filme assume um tom mais interessante. E a reviravolta que tem aqui nesse filme, que obviamente a gente não vai comentar, porque esse é um vídeo sem spoilers, né? Ela é interessante se a gente começar a analisar todos os sinais que a protagonista ia vendo ao longo do filme, tudo acaba fazendo sentido. E os personagens também são bem instigantes, a gente fica interessado em acompanhar esse história de todos eles ali. É A protagonista mesmo aqui é a Florence Pug, que não é talvez o melhor papel que ela já fez, ela é uma atriz muito boa, mas ela tá muito bem aqui no papel que ela faz, né? Ela é uma personagem ali que ela vai dar felicidade ao horror, da alegria ali ao desespero em pouco tempo, né? Então é um papel ali que cobra dela e eu acho que ela entrega bem o que ela precisa. Já o Harry Styles, eu acho que tá ok, assim, também tá mais ou menos assim no papel, acho que em cenas mais leves ele tá divertido, tá carismático, mas nas cenas mais densas ele realmente acaba ficando bem em segundo plano, a Florence Pug realmente rouba a cena e ela consegue lidar muito melhor com personagens mais densos e momentos de maior explosão de emoção. É, então a gente tem uma dinâmica muito marcada assim por ela roubando a cena quando os dois estão juntos e ele com uma expressão um pouco mais apagada. A Olivia Wilde, ela atua aqui no filme também é a diretora e ela consegue trazer um filme bem moderno, com uma discussão interessante ali, bastante sobre toda a parte de poder, de manipulação e de domínio. Bom, e ela parecia ter uma visão bem pontual do que ela queria para fotografia. A fotografia tá super bem trabalhada nesse filme. A gente tem aqui elementos muito coloridos, a cidade ela tem uma cor muito vibrante, para dar aquele aspecto de paraíso que tá extremamente perfeito até perfeito demais, se a gente pensar muito bem, e é tudo muito simétrico também, o que é interessante porque dá um ar em alguns momentos de artificialidade mas também ao mesmo tempo de controle ali daquela situação. Mas como a gente comentou antes assim, por mais que a gente tenha gostado do filme em vários momentos a gente tem a sensação de que ele bebeu bastante em outras fontes, então não dá aquela sensação de que a gente tá vendo aquilo ali pela primeira vez a gente realmente acaba lembrando muito das séries e filmes que a gente citou aqui, então a gente gostou do filme, mas fica essa sensação que a gente já viu em algum outro lugar algo parecido. É, apesar do filme pecar bastante aqui em originalidade, eu ainda assim saiu com uma sensação boa de ter visto um filme gostoso de assistir, né? Galera, antes de terminar, eu quero lembrar vocês que agora a gente tem um recurso novo aqui no canal, que é o botão Valeu, que fica aqui embaixo do vídeo no YouTube, e que vocês podem apoiar financeiramente o canal, caso vocês tenham gostado, por exemplo, desse vídeo aqui, né? Bom, então a nossa nota final pro filme Não Se Preocupe, Querida,